O efeito manada É o nome dado pela psicologia Para definir a tendência Que o ser humano tem De seguir a multidão De se comportar Igual todas as outras pessoas Na sociedade Na maioria das vezes Sem nem perceber Ou sem saber o porquê Esse nome é dado pela semelhança Com o que acontece no reino animal Os membros das espécies que vivem em comunidades tendem a seguir os animais mais fortes, geralmente motivados pela necessidade de proteção, porque juntos esses animais têm muito mais chance de sobreviver ao ataque de um predador. E como isso também acontece com o ser humano, esse nome é usado para se referir a esse comportamento. Mas em se tratando do ser humano, isso não acontece por mera questão de sobrevivência. E os efeitos disso podem não ser tão positivos. Antigamente sim, né? Lá na antiguidade, na pré-história, as pessoas sobreviviam. Justamente fazendo o que todo mundo fazia. Andando em grupos, não comendo o que outras pessoas não comiam, porque aquilo poderia fazer mal não fazendo coisas que outros não faziam, aí até dá pra dizer que era questão de sobrevivência. O ser humano fazia como qualquer outra espécie animal do planeta. Mas à medida que a sociedade foi evoluindo, com o tempo isso passou a ser feito menos por questão de sobrevivência e mais por questão de... uma necessidade social, de pertencimento a um grupo. O ser humano tem esse desejo, consciente ou não, de pertencer a um grupo. Uma tribo, um clã, porque através desse pertencimento, ele se sente amado e acolhido. O ser humano procura segurança emocional fazendo o que todo mundo faz. Né? Porém, a consequência disso acaba sendo uma gradativa perda da consciência individual. Né? As pessoas acabam aderindo a comportamentos padronizados. Se vestem igual, falam igual, até o ponto em que a individualidade se extingue. Muitas vezes isso acaba levando até a coisas desumanas, como o surgimento do nazismo, por exemplo. Ali você tinha milhares de pessoas pensando o igual, com uma mente unificada, de modo que a individualidade daquelas pessoas ali deixou de existir. E todo mundo fazia o que todo mundo fazia, pensava como todo mundo pensava. E nem se dava conta disso, nem sabia porque esse fenômeno acontecia. Então o efeito manada, ele acarreta muitas e muitas consequências. A maioria fica presa nisso porque nem sabe desse fenômeno. Mas a partir do momento que a pessoa sabe, ela já começa a se atentar mais para comportamentos padronizados e busca fugir disso. É exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo para começo de conversa. Quando a gente é criança, a gente ouve muito, principalmente da nossa mãe, que não é porque todo mundo faz uma coisa que você tem que fazer, né? Quando a gente pede alguma coisa... A mãe não deixa, a gente argumenta aqui. Ah, todo mundo faz, todo mundo vai naquela festa, todo mundo não sei o que que ela fala. Você não é todo mundo. E essa frase, ela é de uma sabedoria sem tamanho, vocês nem fazem ideia. Mas, ao mesmo tempo, ela é um paradoxo, porque as mães, ao falarem isso, também estão sendo impulsionadas pelo efeito manada. Porque elas falam isso porque ouviram a mãe delas falando para elas quando criança e agora estão repassando, ou ouvem outras mães. E aí fica nesse ciclo infinito, mas apesar disso, essa frase é de uma sabedoria sem tamanho. Embora seja oriunda do próprio efeito manada. Mas o motivo pelo qual o efeito manada deve ser evitado é porque esse efeito ele não é racionalizado. Ele é puramente emotivo, ele é um comportamento irracional. As pessoas não sabem por que estão agindo de uma determinada maneira, pensando algo, falando algo, mas estão. Existe um experimento nesse sentido que é o experimento de Asch, um experimento de conformidade, né? Que as pessoas se conformam com determinada determinada situação. Esse experimento foi feito em 1951 por um psicólogo chamado Solomon Asch não tenho certeza se é assim que pronuncia ASCII, ESCHI, sei lá, mas se escreve desse jeito aqui. E o experimento consiste em fazer as pessoas mudarem de opinião e até mesmo de percepção da realidade. Ele foi feito com mais de 100 participantes que foram colocados um após o outro em grupos pequenos de 5 a 7 pessoas. Nesses grupos de 5 a 7 pessoas, todos os outros sabiam do objetivo do experimento, mas sempre tinha um que não sabia, ou seja, era sempre uma pessoa só sendo testada de cada vez. É, todos os outros do grupo eram atores, eles foram contratados para aquilo, e ao grupo sempre era mostrado um cartão com uma linha e outro cartão com três linhas de tamanhos diferentes. Então, todo mundo tinha que dizer qual das três linhas era do mesmo tamanho daquela primeira linha separada. A pessoa sendo testada sempre dava a resposta por último ou penúltimo. Nas duas primeiras vezes, a pessoa sendo testada e os outros participantes davam a resposta certa, óbvio. Aí, depois da terceira, quarta vez, os atores eram instruídos a darem a resposta errada de propósito. Logo de cara, ainda, a pessoa sendo testada se mantinha firme. Não, pô, eu sei o que eu tô falando. E os atores continuavam dando a resposta errada de propósito. Até que depois de mais duas ou três rodadas, a pessoa sendo testada começava a dar a mesma resposta dos outros: uh, One. One. One. one. Two. One. Once again, Mesmo com insegurança, mesmo achando que aquela resposta estava errada, a pessoa pensava, pô, sei lá, viu? Vai que tem alguma coisa que eles estão vendo e eu não. O que descobriu que nem todo mundo cede a esse tipo de pressão. Alguns participantes se mantiveram firmes, mas a maioria seguiu os outros, mesmo achando que estavam errados. Na verdade, depois de um tempo, a pessoa começa a pensar que talvez a errada seja ela, não os outros. Já que todos os outros estão de acordo, já que todos estão falando a mesma coisa, talvez eles é que estejam certos. E isso acontece na nossa sociedade diariamente. As pessoas tendem a seguir a maioria, nem sempre é por achar que a maioria está correta, mas pelo simples fato de ser a maioria. É igual na historinha infantil da Maria vai com as outras, que a gente aprende quando era criança. Tanto que isso se tornou até uma expressão, né? Quando a gente vê alguém desprovido de personalidade, que faz o que todo mundo faz, a gente fala é, ah, então Maria vai com as outras. O problema é que 90% das pessoas da nossa sociedade são Maria Vai Com as Outras. Então isso acaba gerando consequências incalculáveis na nossa sociedade. E isso continua acontecendo, porque acontece de forma inconsciente. Por isso é necessário conhecer não apenas o efeito em si, mas as consequências dele. Conhecendo, a gente se liberta um pouco. Tem um outro experimento legalzinho nesse sentido que eles também usam atores. Na verdade, na psicologia, essas dinâmicas de grupos são poderosíssimas e ajudam a compreender muita coisa. Mas nesse, eles colocam uma moça junto com vários atores numa sala de espera. É, aparentemente, é de algum hospital, consultório, dentista. Eles não deixam claro exatamente, mas isso pouco importa para o experimento. E nessa sala de espera, sempre toca uma campainha. E sempre que toca a campainha, todo mundo levanta, os atores no caso, né? E nas primeiras vezes a moça não levanta, porque nem sabe o que tá acontecendo. Ué, o povo louco levantando aí. Mas depois de um tempo ela começa a levantar junto também, sem nem saber o porquê. É, aquele pensamento, se todo mundo tá fazendo, deve ter algum motivo, vou fazer igual. É, e isso continua, as pessoas vão entrando, sendo chamadas e... Isso continua até o momento que ela fica sozinha na sala. E ela poderia não levantar mais. Ela tá sozinha, não tem ninguém vendo. Ela não sabe nem por que tá levantando, mas ela continua. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay. now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? E mais que isso, agora começam a chegar novas pessoas que não são atores. Vão ser testadas também e começam a levantar junto com elas, sem também nem saberem o porquê. Agora, watch o que acontece quando nós introduzimos outro outsider que não conhece as regras. I, was doing, so i thought i was supposed to think she'll teach the new guy what to do <laughs> we kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them, otherwise I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Isso é efeito manada. A gente vê isso em todo lugar na nossa sociedade. Em hábitos, comportamentos, gestos, estilos, modas. E principalmente em relação a ideologias políticas. Sejam elas de esquerda ou de direita, de centro, de cima, de baixo, tanto faz. As pessoas se agarram a ideologias e passam a defender aquilo com unhas e dentes. E a cada dia mais e mais pessoas aderem para não se sentirem excluídas. E também isso se intensificou tanto que até as pessoas de, de dentro de um determinado grupinho tentam tipo te puxar para dentro dele. Então não é mais algo apenas externo, que a própria pessoa começa a fazer de forma inconsciente, mas que fazem com que a pessoa faça. Isso fortaleceu o efeito manada, ele passou por uma mutação. A pessoa quer te enfiar, goela abaixo, hoje em dia, a ideia de que você tem que obrigatoriamente escolher um lado. E essa escolha não é tão livre assim, eles querem que você escolha o lado deles, que eles consideram o certo. Senão já vem com frasinha pronta de Facebook, falando que não escolher um lado é escolher o lado do opressor. Ficar quieto é ser conivente com as injustiças do mundo. E esse papinho todo que faz a pessoa se sentir culpada e acabar escolhendo aquele lado. Né, que não é o lado do opressor, mas... Né, e no final a pessoa não teve muita escolha, ela só não quis se sentir excluída e nem ser chamada de má. O pessoal fala, ah, mas aquele lado é o opressor, tá todo mundo fazendo aquilo, então eu vou ficar desse lado aqui. Sem saber que tá seguindo a multidão também. Porque ficar no divisionismo já é seguir a maioria. Porque a maioria não é desse lado ou desse. Não, a maioria é do pensamento de que a humanidade é dividida e você deve escolher um lado. Não, esquecendo que somos todos irmãos, que cada um de nós é único, um universo. Com pensamentos e ideias diferentes. E a pessoa acaba escolhendo um lado, baseado nisso, achando que está fugindo da multidão. Mas não está. A minoria é justamente quem busca fugir desse divisionismo tudo, tá? E eu não tô dizendo que a gente deva ignorar os problemas do mundo, se enfiar dentro de uma caverna, sermos egoístas, ver alguém sofrendo cagar e andar pro próximo. Não, não tô dizendo isto. É, como diz naquela frase, um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Aí já não havia mais ninguém para reclamar. Então, o que estiver dentro do nosso alcance, a gente deve sim fazer... Algo para ajudar o próximo, lutar contra as injustiças, né, fazer o que for possível para tornar a sociedade um lugar melhor. Se vira alguma coisa errada, e contra, isso sim. Agora, tem uma diferença enorme entre fazer isso e ficar com guerrinha política e ideológica. aí. Uma diferença enorme. E, infelizmente, muita gente nem consegue ver essa diferença. Acha que o resto do mundo está errado por pensar de uma maneira diferente apoiar um político X. Né? Então, tenham em mente isso. O mundo não é essa coisa dual. Não precisa ser assim, oito ou oitenta. Um lado tá certo, outro tá errado. Não, gente. Preto ou branco, certo ou errado, assim ou assado. É possível experienciar tudo, viver de tudo, fazer um pouco de tudo, ver o lado bom e o lado ruim de cada coisa. Justamente pra pegar aquilo que nos agrada e jogar fora o que não agrada. Esse é o famoso caminho do meio do Buda. Não tender para os extremos e ficar com guerrinha ideológica, sabe? Não ir junto com a multidão só porque a maioria vai naquela direção. Simples. Tem gente até que problematiza isso e acha um jeito de pregar contra. Fala que está errado, diz que isso é ficar em cima do muro. Como se fosse uma coisa ruim, né? Eu digo que ficar em cima do muro tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Ah, é outra frasinha oriunda do efeito manada que estão usando agora aí. Mas sabe qual o problema de ficar em cima do muro? Na verdade isso é até melhor, porque é de cima do muro que você consegue ver os dois lados. Você consegue ver o quadro todo. Você viu que um lado tem de bom, que o outro tem de ruim, você... Sabe, tem uma visão muito mais ampla. Então, isso não deveria ser considerado algo ruim. É que isso aí é coisa do sistema, né? O famoso dividir para conquistar. Então, eles têm que jogar um lado contra o outro. Isso vem desde lá da época do Império Romano. Divide et impera. E dois mil anos depois, parece que a humanidade ainda não aprendeu a lição. Ainda está andando em círculos. Ah, você tem que se posicionar... Quem ficar quieto tá sendo cúmplice Quem não se manifesta sobre determinada coisa Tá escolhendo o lado do opressor ah, Amigo, deixa as pessoas simplesmente viverem suas vidas, cara Em paz, entendeu? Vai procurar ajudar o próximo Fazer uma doação pra instituições de caridade Compra lá uma comida pro morador de rua Dá água com ração pra aquele cachorrinho que tá na rua Vai doar um sangue Sabe, vai fazer algo em benefício do próximo, ao invés de ficar militando na internet discutindo política? São essas pequenas ações que mudam o mundo, de fato. Já diz o ditado, né, ações falam mais do que palavras. As pessoas estão deixando de raciocinar, isso me entristece tanto. Famílias, amigos, todos divididos por causa de uma polarização execrável. As pessoas vivem no automático e nem percebem. O ser humano é o único ser que pensa que pensa. É. é o único ser no planeta que tem a capacidade de raciocinar, mas que não usa essa capacidade, prefere viver no automático. A pessoa se mata por causa de política, cria briga por onde passa, acorda pensando em política, almoça pensando em política, caga pensando em política, dorme pensando em política, o que acaba deixando a pessoa estressada, infeliz, e como se não bastasse ela viver dessa forma, ela quer que os outros vivam assim também. A pessoa não consegue te ver vivendo em paz, que te chama de criminoso, de passador de pano, de não sei o que, fascista, tudo que é nome vai e te cancela. E aí muita gente acaba cedendo a essa pressão para não ser excluído e falar Tá bom, então, vou deixar de ficar quieto, vou me posicionar aqui, tá? Não, eu lembro que uma vez a Anitta sofreu com isso. Né? Acho que na, nas últimas eleições aí, ela simplesmente falou, vou ficar na minha, não vou falar de política, não quero nem saber disso aí, ficar enchendo o saco tanto da mulher. Ela falou, não, você tem que se posicionar, você tem que falar em quem você vai votar. E não queriam que ela se posicionasse de uma maneira diferente do que eles queriam, não. Queriam que ela se posicionasse de determinada forma. Aí ela acabou cedendo a essa pressão, até porque tem que manter os patrocínios, né? Então, essa é uma consequência do efeito manada. Irmãos, paz! Como disse Jesus quando crucificaram ele. Eles não sabem o que fazem, perdoe-os, Pai. Porque ele sabia que o pessoal ali não estava raciocinando, só estava seguindo a multidão, indo pelo efeito manada, ninguém ali pensava por si mesmo, e hoje é igual, dois mil anos depois, se ele voltar, vão crucificar o cara de novo. Então, também o ser humano não gosta de estar errado, por isso age na emoção, por isso tenta sempre justificar suas ações com base em crenças já pré-determinadas que foram adquiridas de terceiros, sem uma filtragem, através do efeito manada. Uma forma de evitar o efeito manada é justamente se abrindo para o contraditório. Ver diferentes lados e pontos de vista, e pensar em formar sua própria opinião, não adquiri-la de terceiros. Coisa que todo mundo faz hoje, seja através da mídia ou de youtubers aí, que o próprio nome já diz o que são, né? Formadores de opinião. Por isso que eu falo aqui para vocês questionarem tudo sempre, até eu mesmo. Concordar com o que eu tô falando aqui, beleza. Né? Eu deixo aí várias possibilidades, várias visões sobre o assunto. No máximo, separo um espacinho no vídeo pra dar a minha opinião, mas sem impor. Né? Eu exponho a minha opinião. E também não tô fazendo mais que a minha obrigação, não tô, tô querendo dizer que eu sou melhor que os outros canais, nem nada não, porque isso é o mínimo. É, uma boa maneira de fazer isso é fazer igual naquela frase do Voltaire, ou melhor, que é atribuída ao Voltaire, né? que Tem gente que diz que ele não falou isso, mas eu não tava lá para ver, então... É, mas o que ele fala lá? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Se mais gente pensasse assim hoje e colocasse isso em prática, não brigaria tanto por causa de política a ponto de desfazer amizade com um amigo de infância, brigar com um familiar. E acima de tudo, se mais gente colocasse essa frase em prática, as consequências do efeito manada seriam menores. Mas não, o que o pessoal faz é querer calar a boca de todo mundo que pensa diferente deles, até através da aprovação de leis, se necessário for. Sabe? Então, o certo a se fazer é isso, ir na contramão do que todo mundo tá fazendo. Essa é, inclusive, uma das principais lições de vida do Schwarzenegger. Ele chegou onde chegou, viveu tudo o que viveu, justamente não seguindo a multidão. Pô, o Kaba saiu de uma vilinha pobre lá no interior da Áustria para ir morar nos Estados Unidos, virar campeão mundial de fisiculturismo várias vezes. Né? Virou um dos atores mais bem pagos de Hollywood casou com o Kennedy, virou governador da Califórnia, tudo fugindo do efeito manada. Ele deixa claro isso, inclusive já tem um vídeo sobre isso aqui no canal que eu recomendo que vejam. Eu vou deixar no card em cima aqui. Ele fala que isso vale desde coisinhas simples na nossa vida cotidiana, né? como por exemplo, sair do serviço e ao invés de pegar aquela via principal que todo mundo vai e que fica um puta do engarrafamento, Pega um outro caminhozinho menor que ninguém usa, nem que ele seja mais longo, porque o caminho mais longo não tem ninguém usando. Então você vai chegar em casa mais rápido do que usando aquele caminho principal que está engarrafado, que todo mundo quer ir ali. Ou seja, seguir a multidão e no efeito manada faz o caminho engarrafar tudo ali, ficar parado, consequentemente demora mais para chegar em casa. Né? Então, isso, isso é só um exemplo, né? essa dica vale tanto para coisinhas pequenas assim, quanto para coisas grandes que fizeram ele conquistar tudo o que ele conquistou. Né? Decisões importantes de vida. Outra consequência séria do efeito manada é o uso de rótulos, de forma automática, ninguém para e reflete sobre o que está fazendo. Por exemplo, com, como quando chamam os outros hoje de fascistas, sem nem saber o que isso significa. É, eu mesmo já fui chamado várias vezes aqui no canal de fascista. Mas também já fui chamado de comunista, de socialista, de anarquista, de capitalista, todos esses istas aí, mais um pouco. É, que daí me faz parar e pensar, pô, decidam aí, né? Porque não tem como a pessoa ser tudo isso de uma única vez. Por uma simples questão de lógica. Então entrem num acordo aí. Qual ista vocês vão me chamar? Eu mesmo não me considero nenhum desses, né? Mas, enfim... É, mas sabe, um termo que eu vejo que estão usando bastante também de um tempo pra cá, né, principalmente por ocasião da Covid, é negacionista. Mas ninguém para pra refletir sobre o real significado, meu Deus do céu. Tem gente, sim, que fala muita merda que nega o óbvio, que até poderia ser chamado de negacionista. Eu já vou falar sobre esse grupinho daqui a pouco. Mas a maioria que é chamado erroneamente de negacionista, é apenas porque questionou algo, não fez nenhuma afirmação. E aí recebe esse rótulo infeliz. O negacionismo, segundo a definição, é negar a realidade como forma de fugir de uma realidade desconfortável. Mas é aí que eu pergunto pra vocês, que realidade? Hum? A realidade real ou a realidade que tá passando na TV? O jornalista falou... Hum? Por que é que aquilo tem que ser a verdade verdadeira? Né? É só um questionamento que eu estou fazendo, não uma afirmação, mas por quê? Isso é o suficiente para virem e me chamarem de negacionista, mas... E também a gente que estuda espiritualidade sabe que realidade é apenas um conceito e a existência é abstrata, o universo é condensado e codificado para que a nossa mente, através dos cinco sentidos, perceba o mundo. A existência, de certa forma, para viver aqui. Então, né, esse é mais um termo que está sendo usado pela manada, pelo rebanho de forma automática, robotizada. Mas que ninguém reflete sobre. Já começa que negar a realidade, ou melhor, negar o que está estabelecido como a realidade, é algo que foi feito sempre em toda a história por todos os grandes cientistas que pisaram nesse planeta. Né, e, né, e muitos filósofos também. Galileu foi negacionista, Einstein foi negacionista, Newton foi negacionista. Todos os grandes cientistas foram negacionistas, não porque negaram a realidade, mas porque negaram o que estava estabelecido como a realidade. A realidade lá atrás era que a Terra era plana, você não podia criticar isso e contra que você ia para a fogueira. Tudo bem que tem uma meia dúzia de atrasado que defende isso até hoje, mas... É. Como eu já falei em outro vídeo, meu, também é só ignorar, né? Não precisa odiar terraplanista, não. Não concordo mais, vou querer fuzilar o caboclo só por causa disso? Não. Né? Mas a realidade na Idade Média era que a Terra ficava parada e o Sol que girava em torno dela. Né? Era o centro do Universo. Foi necessário negacionismo para se saber que não. Né? Agora que a gente passou pela pandemia do Covid-19 aí, uma das principais orientações foi lavar bem a mão. Porque isso ajuda, isso é considerado um fato. Mas a primeira vez que alguém falou que lavar bem a mão evita a propagação de doenças, o cara foi internado no manicômio por dizer tal absurdo, onde já se viu. Né? Foi um camarada chamado Ignaz Semmelweis, ou Semmelweis, acho que é assim que pronuncia, às vezes se o nome é alemão é difícil, mas enfim. Né? Foi no século XIX que ele falou isso, então... E hoje, no século 21, numa pandemia, uma das principais recomendações é lavar a mão, porque todo mundo sabe que isso ajuda, né? É uma orientação em escala global. E lá atrás, olha o que fizeram com o cara. Então, ele foi um negacionista. Ser homossexual já foi considerado uma doença. Era até chamado homossexualismo, né? Foi necessário o negacionismo para dizer que não, que não é uma doença. Apesar que tem também uma galera mais conservadora aí, com mentalidade de idade média, que acha que é ainda até hoje também, né? Mas, como eu disse, é uma meia dúzia. Mas então, sabe, um pouquinho de negacionismo sempre foi necessário pra avançar a sociedade. Eu não tô falando só da Covid, não, que foi onde esse termo surgiu e ficou popular, né? Mas, pelo visto, vão passar a usar esse termo agora de forma ampla pra tudo e todos. Né? Mas, por ocasião da Covid, esse termo ficou popular e... Tudo bem, não estou falando que para a gente negar que pessoas morreram, para a gente negar as vacinas, não tomar porque elas fazem mal, não estou. Eu só estou criticando esse comportamento de rebanho que o pessoal aderiu, essa modinha de chamar os outros de negacionistas. Às vezes a pessoa não está negando nada, ela só está questionando. E ganha esse rótulo de graça. Né? Jesus Cristo foi um negacionista. O Aristóteles definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo, ou seja, um tipo de conhecimento que pode ser demonstrado, coisa que muitas vezes não é hoje em dia. Uma meia dúzia de cientistas se fecha no laboratório, faz o negócio lá, fala que foi assim, e não demonstra mais, aí já é outro assunto também. Mas sabe, segundo Aristóteles, a definição dele é um conhecimento demonstrativo que Deve ser demonstrado e com fundamento em observações, análises e experimentos, levando em consideração as mais diversas hipóteses sobre aquele assunto. Ou seja, não é, é assim e pronto. Tem que se considerar várias hipóteses. Aí vem o militante de Twitter hoje e diz que o Aristóteles então era um negacionista. Então esse termo nada mais é do que uma manipulação ideológica. De modo que... Pra não se sentir excluída e pra não ganhar esses rótulos as pessoas evitem negar a realidade ou que evitem contrariar as narrativas do sistema e aquilo que foi estabelecido como sendo a realidade, mas que não é de fato. Ou pode até ser também, mas por que a pessoa não pode questionar, né, entende? Essa é a minha birra. Ah, e se tá na TV é verdade, tem que ser. Primeiro que a função da mídia é manipular, sempre foi, sempre será. Isso não tem a ver com ideologia, tanto pela esquerda quanto pela direita. Existem críticas à mídia desde o século XIX, não começou hoje. Né? E toda a mídia, sem exceção, é manipuladora. Né? Tem aquele pessoal que vem com, ai Globo lixo, como se só a Globo fizesse isso. Mas não toda a mídia, toda ela. A única coisa que muda é a metodologia, às vezes o público-alvo, às vezes alguns canais falam para religiosos, mas todos eles têm a função de manipular. A Record mesmo, um pouquinho tempo atrás, aí fez uma matéria para lá de imbecil falando sobre animes. que O pessoal caiu de pau em cima, falou, onde oh, já se viu a Record fazer isso? Mas ela não é a primeira nem a única, já várias outras emissoras fizeram o mesmo. Não é de hoje. A TV já fez igual, a própria Globo... Eu lembro quando eu era criança as mães queimavam as cartinhas de Yu-Gi-Oh da molecada porque falava que era do capiroto, então, nada de novo, isso é antigo já. O jornalismo nosso mesmo tá num ponto tão lamentável que pega meme e desmente falando que é fake news, né, jornais copiam e colam notícias dos outros, tá lamentável. Mas isso é outro assunto também para outro vídeo, sabe? Mas o que eu quero dizer é que não é porque está na TV que é a realidade, tem que ser. Pode ser, mas não tem que ser, obrigatoriamente. E quem negar ou questionar a dita realidade é negacionista. Outra coisa que é negacionista, em essência, é a própria espiritualidade. Porque segundo a ciência, a consciência humana se desenvolveu a partir da evolução do cérebro. O que, que a espiritualidade diz? Que não, na verdade a consciência é anterior ao corpo físico, ao cérebro, ela já existe lá e só reencarna aqui usando essa, essa roupa de carne. Então, se eu, espiritualista, afirmar isso, eu estou sendo negacionista? Porque eu estou negando o que a ciência fala? Né, segundo muitos cientistas, e aqui eu nem posso dizer que é uma visão da ciência como um todo, mas segundo alguns cientistas... Vida após a morte, reencarnação, tudo isso que a gente fala aqui no canal, nada disso existe. É do pó viemos ao pó voltaremos Voltaremos. Então, se eu negar isso, dizer que existe algo além, que o ser humano não é só carne, é espírito, eu tô sendo negacionista. Entende? Então eu vou fazer o quê? Vou excluir meu canal? Mas se for assim, todos os grandes espiritualistas aí tem que excluir seus canais? Até porque o meu ainda é pequeno, né? Mas... A Márcia Fernandes, o Laércio Fonseca, o Hélio Couto, o Pava, o Posati, sei lá, quem que tem mais? A Meire Costa, a Carol Capel, que não é um canal essencialmente espiritualista, é mais de mistério, mas enfim. É, enfim, é, eu tô falando desse povo grande aí, que tem milhares, cem mil, duzentos mil, meio milhão de seguidores. Não sei nem se é agradável ficar citando nomes aqui, mas... É só pra exemplificar, então, acho que não tem problema, mas, sabe, todo mundo tem que excluir seus canais, então, porque a espiritualidade é negacionista, sabe? Então o uso desse termo já deu o que tinha que dar. Eu espero que seja só uma modinha passageira que parem amanhã depois, mas, como eu falei anteriormente, eu não tenho certeza. Outro termo também que estão usando bastante é anti-ciência, né? É claro que uma galera que defenda que a Terra é plana e coisas absurdas nesse sentido, não estão só negando a ciência, mas indo totalmente na direção contrária dela, né? Desprezando. Agora, tem gente que apenas questiona aquilo que é dito pelos jornais, só isso. Ou pelos especialistas. E pronto, dizem que a pessoa tá fazendo, falando anti-ciência. É, primeiro que a maioria do pessoal que fala isso também é coisa de efeito manada, nem estuda a ciência. A pessoa não sabe o básico de ciência. Ela vê lá canal de cientista youtuber famoso e acha que sabe ciência. Mas não sabe. A pessoa acredita em cientistas, o que é diferente. Até porque é verdadeira, a verdadeira ciência ela é movida justamente pelas dúvidas, não pelas certezas absolutas. E o que o pessoal está muito cheio hoje é de certezas. A ciência avança através da dúvida. Sempre foi assim. E agora a dúvida está sendo proibida, meu Deus do céu. Eles gostam do que a ciência lhes dá, mas não das perguntas, não. Não das perguntas que a ciência faz. Eu tenho uma pergunta. <risos> é por isso que você é um cientista. É, então fica a reflexão aí. Eu prefiro ser um negacionista do que um aceitacionista, que aceita tudo sem um questionamento, sem deixar passar pelo crivo da razão. É claro que existem pessoas, e eu diria que esses sim podem ser chamados de negacionistas, é o pessoal que nega tudo, até o que é óbvio, simplesmente assim, né? Que só quer contrariar. Você fala, o céu é azul, a pessoa, não, é mentira isso aí. Hum. Você fala que a água é molhada, não, mentira. O sal é salgado, o açúcar é doce. Tudo mentira isso aí. Isso aí é o verdadeiro negacionista, tudo bem. Mas o pessoal que está sendo chamado de forma errônea de negacionista é, infelizmente, o pessoal que simplesmente questiona. É isso que eu tô criticando. Sabe, o pessoal que pergunta, será que não tem interesse financeiro por trás das vacinas? Será que são 100% seguras? Por que, que até outro dia não podia tomar de duas marcas diferentes e de repente passou a poder do nada? Não, vai lá. São questionamentos, eu não tô fazendo nenhuma afirmação aqui. Não vão ficar bravos comigo, pistolar, me xingar nos comentários, movidos pelo efeito manada. mas bem que se fizerem, também só vão validar o que eu tô falando, mas, sabe? Não estou pregando contra nada, eu tomei vacina. Mas são questionamentos que outras pessoas estão fazendo e estão sendo chamadas de... Ah, negacionista! <risos> sabe, então, essas dúvidas são pertinentes. Em nenhum momento aqui no canal eu já preguei contra vacinas. No máximo, eu falei só... Sobre... Contra a obrigatoriedade, né? Imposição forçada. Isso eu sou contra qualquer tipo de autoritarismo, mas foi o suficiente para me chamarem de negacionista. Mas então, será que não houve manipulação nos números de mortes com interesse financeiro ou político? Será? É? Mesmo que bem pequeno, questionamento. Não estou afirmando. Será que o lockdown era mesmo necessário? Ele foi eficiente? Será que não teve uma tentativa proposital de gerar uma crise? Será que era necessário a polícia descer o sarrafo em gente que tava correndo sozinha numa praia completamente vazia? E houve gente apoiando, gente que se diz trabalhador da luz, né? Fala, não, tem que descer o cacete mesmo. Sabe, será que tem necessidade de intercalar cabine de banheiro? Intercalar vaga de estacionamento? E tudo bem que o vírus sofre mutação, mas nem por isso ele é um X-Men pra atravessar parede, atravessar coisa sólida. Mas então é isso. É questionem sempre. Não sigam a multidão. Não liguem o que os outros vão falar também. Ah, eu tô agindo de forma diferente. Ah lá o diferentão. Ah lá o estranho. Ah lá o negacionista. Ignora. Façam isso e vão. Vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar pra melhor. Isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão.